Hey guys, what's up? Aqui é Ronaldo uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E você provavelmente já viu ou ouviu essa expressão em algum livro, em algum filme, em alguma série. Mas você sabe o que, é que ela significa e como pronunciá-la? So check it out. Gente, a pronúncia correta é It's not my cup of tea. It's not my cup Of tea, do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela é usada para você falar que alguma coisa não é a sua praia, ou que você não é chegado nessa coisa. Você pode usar com essas duas ideias. A aplicação numa frase. Opera is not my cup of tea